Fala galera, meu nome é João Marcos Brandão, eu sou um ex-aluno do Instituto Federal, ingressei em 2018 no curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Informática. A minha trajetória aqui no IF foi é uma trajetória tecnicamente tranquila, eu não tive muitas dificuldades com relação a matérias, estudos, é, até porque eu sempre fui uma pessoa mais estudiosa, mais focada, Porém, é, é, foi um baque de realidade, um de realidade muito grande porque eu vim de uma escola onde era bem regrada, bem tipo tudo certinho e aqui no IF tinha mais liberdade, então não tinha que pedir para sair da sala, é, conversar, não tinha tanto problema, então é, o Instituto Federal me ajudou a ter uma visão de mundo muito diferente da que eu tinha. É, eu aprendi bastante aqui, tive ótimos professores, é, ótimos, ótimos colegas que me ajudaram na minha trajetória e é, o curso de informática, é, ele me teve um, eu tive um grande proveito nele, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, é, muitas coisas que me ajudaram a ter um, um conhecimento técnico muito bom na área de informática, então, por exemplo, posso trabalhar com diversas coisas é, relacionadas a isso e o Instituto Federal também me ajudou a concluir o meu primeiro livro. Eu já escrevia antes de entrar aqui, porém eu não escrevia por profissões, escrevia por hobby mesmo, mas por, porque era algo que eu gostava. E quando eu entrei aqui eu tive um maior incentivo, tanto dos meus colegas quanto dos de professores, e eu consegui concluir esse livro. Foi difícil, foi uma trajetória difícil até, eu tive várias versões do livro, é, tanto é que a primeira ela foi corrompida aqui mesmo no Instituto Federal Eu saí do laboratório, deixei o monitor ligado Alguém desligou e corrompeu tudo Só que, mesmo assim, eu continuei, eu escrevi de novo E eu consegui concluir o meu primeiro livro Ele está disponível na Amazon Tanto o livro, quanto, quanto o físico, quanto o, o e-book E é isso Ah, e eu quase esqueci O nome do livro é Cabeiras de Extremas é uma ficção científica que conta a história de pessoas que nasceram com uma mutação genética que altera suas habilidades, é, tanto físicas quanto mentais, e dá capacidades sobre como telecinese, controle de elementos, e isso faz com que os humanos que não nasceram com essa capacidades se sintam ameaçados e tenham medo dessas pessoas, queiram exterminá-las, queiram discriminá-las. O livro está disponível na Amazon, tanto físico quanto e-book, e também está no site da editora Viseu. Muito obrigado, é isso.